Ó, se liga aqui nesse vídeo, eu vou te mostrar agora como que você poderá lucrar todos os dias basicamente dentro do meu grupo gratuito do Tropa Milionária, no Telegram. Sim, eu vou te mostrar agora na tela do meu computador como que você vai fazer para pegar as entradas lucrativas que a gente manda lá durante a semana, passo a passo para o para você lucrar no nosso grupo gratuito. Então acessa o vídeo até o final, porque a partir de hoje você vai começar a ganhar dinheiro com as nossas entradas lá no grupo free. Ainda mais um vídeo do meu canal, me chamo Júnior Moreira e é isso que eu falei para você, tá? Nesse vídeo eu vou te ensinar como pegar uma entrada na tela do meu computador ali agora Lá do nosso grupo free do Tropa Milionário Primeiramente, o que é o Tropa Milionário? Só para você entender, o Tropa Milionário é o novo produto que eu lancei que é um curso online onde vai te mostrar como ganhar dinheiro com apostas esportivas e de quebra você recebe acesso aos nossos três grupos VIP. Na verdade, cada um dos nossos grupos VIP serão vendidos separadamente, mas neste momento de pré-lançamento, adquirindo o curso, você recebe acesso aos três grupos. Grupos VIP. São dois grupos focados em futebol virtual e um grupo focado em futebol real. Então você vai ter acesso a tudo isso, ok? Só que em contrapartida, a gente lançou também um grupo gratuito para quem quiser, às vezes, testar algumas das nossas entradas primeiro, antes de fazer parte do grupo VIP, ou algo do tipo, poder entrar. Então, primeiro passo, entra no nosso grupo gratuito no link que está aqui debaixo do vídeo, aqui na descrição, tá? Entra agora. Tem mais de 6 mil pessoas lá já lucrando com as entradas que a gente manda lá. Segundo, se você quiser saber mais sobre o grupo VIP, você pode também tanto clicar no link vai estar aqui na descrição o link do curso mais os grupos vips e do meu WhatsApp também se você quiser tirar dúvida diretamente comigo beleza bom então é isso vamos para a tela do meu computador que eu vou te mostrar como que funciona uma das entradas que o nosso robô manda lá dentro do grupo free que é baseado no futebol virtual e máximas de mercado ok então vamos para a tela do meu computador que eu vou te mostrar tudo passo a passo agora mesmo vamos para a bora lá tropa para mais uma aula que agora onde eu quero explicar para você um pouco melhor sobre as entradas de máximas de mercado, ok? Bom, primeiro ponto importante a se atentar aqui Vamos pegar uma entrada que o robô mandou No grupo de máximas Para que você consiga entender uh, Como tem maior taxa de lucros, ok? Vamos lá, olha só O robô mandou aqui uma entrada Da seguinte maneira, olha só Máximas de mercado, tá? Qual que é a aposta? Mais de 2.5 gols na partida, tá bom? 2.5 gols, vamos lá 2.5 gols, peraí, mais de 2.5 gols. Isso quer dizer que tem que sair pelo menos 3 gols no jogo, tá? Tem que ter pelo menos 3 gols no jogo. Por quê? Porque não existe meio gol, tá? Então, mais de 2.5 gols é a mesma coisa do que mais de 2, vamos supor, né? Mais de 2 gols quer dizer 3 gols para cima, tá? Então, mais de 2.5 meio é a mesma coisa, é uma forma que a Beth utiliza para conseguir estar tá filtrando, para conseguir tentar especificar mais isso. Só que algumas pessoas acabam se confundindo mais, né? Mas enfim, então mais de 2.5 gols quer dizer que tem que ter pelo menos 3 gols no jogo, ok? Agora, um ponto importante a se atentar aqui durante essa entrada que o robô mandou é o seguinte, vamos lá. Você vai ver o seguinte, a competição super, tá? Qual que é a competição super? Vamos identificar a super aqui só para você entender, ó. Competição super, né? super liga, ok? As três entradas que o robô mandou aqui não vai estar mais disponível porque já passou, tá? Só que, o que, que acontece? O que eu quero que você entenda é o seguinte, ó. Você verá que o robô manda três entradas aqui para você, ok? Como assim três entradas? Vamos lá, vou te explicar de uma forma mais detalhada para você entender o que, que significa essas três entradas, ó. Então ele manda aqui, horário do jogo... Deixa eu aumentar o tamanho dessa letra aqui. Tá muito pequena, né? Vamos aqui. Pronto. Ele mandou esse horário aqui, tá? E embaixo, você pode analisar aqui embaixo, vem escrito o seguinte, ó. Pera aí, vamos ajustar tudo. Você vai, você vai reparar que aqui embaixo vem escrito assim, ó. Cancelar a aposta, né? Cancelar a entrada, caso a máxima sair... Opa! Caso a máxima sair no jogo... 10 e 1. Então, calma aí, você vai entender tudo. Pronto, ó. Então o jogo vem assim, ó. Entrada na Superliga, tá? Superliga, OK? A aposta vai ser que terá mais de 2.5 gols, ou seja, pelo menos 3 gols na partida, e estes são os horários dos jogos, ó, que é pra você entrar, tá bom? 8 e 4, 8 e 7. 8 e 10, vamos dizer assim os horários, tá bom? Primeiro ponto, tá visando, ó Cancelar a entrada, tá? Considere a máxima como a entrada, tá? Então, cancelar a entrada se o jogo sair no minuto 8 e 1 O minuto 8 e 1 é o jogo que vem antes do jogo de ante 4 Tá? De 8 e 4 É o jogo antecedente, porque os jogos acontecem de 3 em 3 minutos, correto? Então, o que, que quer dizer? Que Se no jogo de 8 e 1 sair mais de 2.5 gols Ou seja, se no jogo de 8 e 1... Sair pelo menos 3 gols, como tá explicando aqui, você não vai mais pegar essas três entradas aqui, ok? Então a primeira regra é essa, se no jogo de 8 e 1 sair os três gols, por exemplo, dessa entrada, você não vai jogar, você não vai pegar essas entradas aqui. Se a entrada aqui fosse, por exemplo, tá, ao invés de mais de 2.5 gols, fosse, por exemplo, empate, tá, e o empate saísse no jogo de 8 e 1 você também não vai entrar... Você também não entraria nesses, nesses, nessas apostas aqui, ok? Então se a entrada que o robô está mandando bater no jogo anterior, que ele coloca nessa frase aqui embaixo, você não vai entrar. Então é isso, tá? Deixa eu só escrever novamente aqui. Então a primeira regra é essa, sempre se atentar no jogo anterior ao jogo que você vai entrar, tá bom? Agora digamos que, preste atenção, digamos que o jogo de 8 e 1 não saiu 3 gols, ou seja, você vai pegar esse jogo de 8 e 4 aqui. Tá bom? Aí vem uma regra agora, tá? Que é a estratégia de segurança. Vamos lá. Qual é a estratégia de segurança? Coloca aqui, ó, 1% barra... 2% barra 3%. Pronto. Essa é a estratégia de segurança. Como assim estratégia de segurança? Preste atenção agora, ok? Na verdade... Os três jogos aqui, ó, são considerados uma entrada, ok? Os três jogos vão ser considerados uma entrada, tá bom? Então, vou te dar um exemplo. No primeiro jogo, que é o jogo de 8 e 4, você vai entrar com 1% do valor da sua banca. 1% do valor da sua banca, preste atenção. Ah, Júnior, mas eu opero geralmente com 5% da minha banca. Ok, então você vai fazer essa gestão baseada no que você opera. Mas aqui eu estou dando um exemplo, por exemplo, com quem pega com 1% de banca, tá bom? Se você opera, por exemplo, com 2% da sua banca, então, na verdade, vai ser 2% barra 4% barra 12%. Por quê? Você vê que o valor aqui ele se triplica, ó, tá bom? Vou ser mais ou menos essa pegada aqui. Então, o que, que acontece aqui? Ó? No jogo de 8 e 4, você vai entrar com 1% da sua banca. Se esse jogo der green, tá? ou seja, se esse jogo der positivo, tá bom? Se esse jogo der positivo, você não vai entrar mais nos jogos de 8 e 7 e nos jogos de 8 e 10. Ok? Se der positivo, você não vai mais entrar... Nos jogos seguintes, porque já bateu green na entrada. Lembre-se, as três, os três horários é como se fosse junto somado uma única entrada. Tá bom? Agora imagina o seguinte, se o jogo de 8 e 4 der red, ok? Vamos imaginar que o jogo de 8 e 4 deu red. Aí sim você vai entrar no jogo de 8 e 7 e você vai colocar o valor de 2% da sua banca. Entendeu? Se o primeiro jogo der Red, você vai entrar com 2% do valor. Você vai basicamente dobrar o valor que você entrou na primeira partida na sua banca. Tá bom? Imagina o seguinte, se no jogo de 8 e 7 deu Green, tá? Se na partida de 8 e 7 deu Green, peraí, você não vai mais entrar na partida de 8 e 10. Ok? Você não vai mais entrar na partida de 8 e 10, Agora, se acontecer da partida de 8 e 7, também der um red, aí você vai entrar na partida opa, de 8 e 10. Somente se as duas primeiras derem red, você vai entrar na terceira. Tá bom? E na terceira você vai entrar com 3% do valor da sua banca. Tá bom? E aí a última vai ser o seguinte. Se der green... Tá? Você recuperou o valor aí Você recuperou o valor tá? Das outras duas entradas anteriores Que deram RED com lucros Tá bom? Então é um, é um sistema de proteção tá? Então dificilmente nas estatísticas do nosso robô Vai dar três seguintes, é seguidos Pode acontecer? Pode, porque são apostas Tudo pode acontecer mas estatisticamente falando, com as estatísticas do nosso robô, dificilmente dá três heads consecutivos. Mas pode acontecer também. Mas o intuito aqui é o quê? É proteger a tua banca com lucros. Então, por exemplo, na primeira entrada tu vai entrar com 1% do valor da sua banca. Tá bom? Se der head, tudo bem, na segunda tu vai entrar com o dobro. Por que com o dobro? Porque você recupera o valor da aposta perdida no, no, na, na, na, no jogo anterior e com lucros. E pronto. Tá bom e você não vai entrar mais no próximo jogo você vai esperar uma próxima um próximo comando um próximo sinal do robô dentro do grupo tá bom então que fique claro isso para você entender tá bom então você vai pegar os três horários é como se fosse uma única entrada tá então você pegou o primeiro horário se deu Green pronto você não vai pegar as duas partidas seguintes tá bom agora se o primeiro tá se o primeiro deu Red Aí sim você vai pegar o segundo jogo. Se o segundo jogo der green, você não vai pegar o terceiro jogo. Tá bom? Agora, se o segundo jogo acontecer também de dar red, você vai pegar o terceiro jogo. Seguindo a porcentagem de gestão que está aqui para você. Beleza? Isso aumenta a sua taxa de lucros, isso aumenta a sua taxa de acertos. Tá ok? Então é isso que eu quero que você entenda. Agora vamos para a próxima aula.